de steel frame pode? Quantos pavimentos eu posso construir com steel frame? Você tem essa dúvida? Vem comigo! Eu sou Helena, conhecida também como Dama do Gesso. Tô há mais de 12 anos no mercado. Tô aqui para acabar com esse mito e essa fofoca do mercado que o povo tem mania de falar. Steel frame só pode! Quatro pavimentos! Eu já fiz obra muito maior que isso. Aqui mesmo no canal eu tenho um vídeo da Torre de TV. Foi um prédio que eu fiz de estúdios de televisão, uma sobrecarga de 300 quilos por metro quadrado. Se você é engenheiro ou arquiteto sabe que isso é muita coisa, esse prédio ele tinha 21 metros de altura, equivalente a 7 pavimentos. Então, primeira coisa, Steel Frame não tem limite de altura. Eu quero que isso fique claro para você. O que, que vai limitar, tá certo, o Steel Frame a tecnologia? Os carregamentos, o tipo de aço que você tem, a carga de vento, esses parâmetros da própria arquitetura, os vãos livres, não existe norma, não existe manual, não existe associação que fale. Você não pode construir mais do que 4, 5, 6 pavimentos. Eu já fiz 7. Esse é o prédio mais alto do Brasil feito até hoje em Steel Frame. É o prédio da Torre de TV. Foi um prédio todo de estúdios, televisão e que a gente trabalhou até com soluções simples. Nada muito rebuscado. Você pode dar uma olhadinha lá no vídeo depois sem nenhum tipo de problema. E o mais importante. Helena, então eu posso fazer vários pavimentos. Uma estrutura do outro, um pavimento do outro. Como é que eu vou fazer um prédio super alto? Eu gosto de trabalhar de uma maneira que eu acho assim bem básica. A gente no steel frame, né? A gente trabalha basicamente nas paredes com quais perfis? Perfil de 90 e algumas vezes a gente trabalha com perfil de 140. Além disso, com as variações de espessuras que a gente tem no mercado de aço. A gente trabalha com espessura de 0,80, 0,95 e 1,25 sessões de 90 e sessão de 140. A partir da combinação que eu posso falar, que eu falo que é conta burra, que deu um chute, cara, o steel frame vai dar no máximo o quê? Você tem três espessuras vezes duas combinações de perfil. Você tem seis andares diferentes. E aí, <risos> seis andares diferentes, qual que é a lógica disso que eu quero que você entenda? E eu sempre falo que é conta burra que o povo fala, ah, vai variar um laço, etc. Se a gente pensar, onde a gente tem mais caro? A gente tem o um pré. A gente tem um, dois, três, quatro, cinco pavimentos. O peso daqui só um bocadinho, o daqui fica um pouco maior, o daqui fica um pouco maior, o daqui fica grandão e o daqui é gigante. Então o térreo é sempre o pavimento que vai ter mais carregamento, é isso que eu quero que você entenda. E vai ser o, o pavimento que vai ter o aço mais reforçado, se a gente pensar o aço mais reforçado é 1,25 e 1,40. Então uma conta boba que você pode falar assim um dia, você pode pensar assim, ai meu Deus, mas eu tô com muito menos de construir steel frame. Trabalhe com variações de espessura. Trabalhe que você vai estar aqui, por exemplo, com um aço mais reforçado e daqui pra cima você vai estar trabalhando com um aço mais fraco. Então vai o fraco e aqui pra baixo forte. Viu como é simples pensar? E quando falarem pra você, ah, não, só pode fazer tantos pavimentos. Fala, não, aqui ó, de bobeira eu consigo tirar seis. Vem saber nada de engenharia. Só de seis, pô. Só a gente variando aço de pavimento pra pavimento. Gostou da dica, né? Agora eu vou te dar uma dica melhor ainda. Você sabe o que você vai fazer? Você vai pegar e vai clicar no link aqui embaixo desse vídeo. E você vai entrar no meu grupo de WhatsApp. Lá no WhatsApp eu tenho a minha lista VIP. em que... Todo dia, quase, eu mando informações exclusivas, exatamente avisando sobre novos vídeos, passo artigos de blog, passo postagens, passo informações. Todo dia você tem uma informação nova, somente pra quem tá na minha lista VIP exclusiva do Zap. Mas é muito importante, você vai entrar lá, você vai pedir pra participar e você tem que salvar o meu número, tá certo? Fechou? Entendeu tudo direitinho? Se você não curtiu o vídeo, vai lá e curte. Se você ainda não tá inscrito, se inscreve agora. Grandes beijos, tchau, tchau e até a próxima.